Morreu em Cambridge, no Reino Unido, o cientista britânico Stephen Hawking. Ele fez descobertas que mudaram a maneira como a gente olha para o universo. O físico de 76 anos, famoso por suas pesquisas sobre buracos negros, sobre relatividade também, popularizou a física para milhões de pessoas. É o que você vê na reportagem da correspondente em Londres, Cecília Malan. Sob a sombra de uma morte prematura, Stephen Hawking tentou explicar algumas das questões mais complexas da vida. Mas ele brincava com isso. A vida seria trágica se não fosse engraçada, disse uma vez ao jornal The New York Times. O britânico que observava as estrelas foi uma celebridade. Um pesquisador admirado por presidentes, por heróis, monarcas, um cientista celebrado pela igreja... Um homem para quem até um papa já se curvou. O professor famoso trabalhou todos os dias para fazer da ciência um assunto acessível intrigante. Fazia questão de dividir conosco os leigos as suas descobertas. E certamente hoje existem mais cientistas no mundo por causa dele. Stephen Hawking recomendava que as pessoas olhassem mais para as estrelas e menos para os próprios pés. A mente curiosa dele viajou até os lugares mais distantes. E apesar do corpo sem movimentos, esse estudioso do universo ignorou os limites e fez quase tudo o que quis. Voou de balão. This is flutuou sem gravidade. Eu poderia ter continuado ali para sempre, ele disse. Espaço? Aí vou eu. Mesmo precisando de um computador para falar, foi um grande comunicador. Seu livro mais famoso, Uma Breve História do Tempo, vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Por 30 anos, o físico ocupou o cargo de professor de matemática da Universidade de Cambridge, um posto que já foi de Isaac Newton, outro gênio britânico que formulou a lei da gravidade. Hawking acreditava que a inteligência artificial poderia resultar na extinção da raça humana. E que o possível contato com alienígenas seria um desastre, porque outras civilizações deveriam ser mais avançadas. O cientista se casou e divorciou duas vezes. Primeiro, com a namorada de faculdade, Jane Wilde, com quem teve três filhos. Depois com a enfermeira Elaine Mason. A vida pessoal de Hawking ficou conhecida no filme A Teoria de Tudo. Eddie Redmayne, que ganhou um Oscar interpretando o cientista, foi um dos primeiros a se manifestar hoje. Nós perdemos uma mente brilhante e um dos homens mais engraçados que eu tive o prazer de conhecer. Stephen Hawking era um jovem estudante quando foi diagnosticado com uma doença degenerativa, esclerose lateral amiotrófica. Os médicos deram dois, três anos de vida. Tudo o que veio depois, disse o professor, foi um bônus. Ele viveu por 76 anos. Simplesmente um gênio, né?